Fala rapaziada, fechou aqui na área, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem, primeiro de tudo, pô, dá uma moral, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, fechado, é, bom, esse vídeo aqui eu vou explicar os mercados do futebol virtual, vou passar aqui um por um, quando eu comecei no futebol virtual, há mais ou menos dois anos, três anos atrás, eu demorei muito para entender esses mercados, porque não tinha um vídeo assim, simples, em que a pessoa falava de todos os mercados, de, de aba em aba, e explicava tudo. Então, é, se você tá começando no futebol virtual agora, cara, esse é o seu, esse é o seu vídeo. É, inclusive, na descrição eu vou deixar um... Um link de um, um site de análise que eu uso, que ele é muito bom para você fazer as análises, além de ter três robôs que, conforme você for entendendo mais os mercados, você vai ver que o robô é os robô, opa, que os robôs são muito bons, tem uma certificada imensa, mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar sobre os mercados. Então vamos lá. É, primeiro mercado aqui. Bom, primeiro tu não um site da Bet365, né? Vem na abas de Futebol de Esportes Virtuais, tem futebol. Primeiro mercado aqui, é quem vai ganhar o jogo, tá? Não tem mistério. Então, é o aqui nesse caso, Suíça, empate ou França, beleza? Aí é simples de entender. Aqui, double chance, é, o time da casa ou um empate, que no caso é a Suíça, empate ou França, ou, ou alguém ganhar o um jogo, Suíça ou França. Ou seja, a Suíça... Aqui você só toma head red se a Suíça perder. Aqui você só toma a red se a Suíça ganhar, que é empate ou França. E aqui, se empatar, você toma um resto também. Então, mas é um mercado simples de entender, né? Os nomes são bem, bem simples aqui. Resultado correto. São todas essas possibilidades aqui. Então vamos imaginar aqui. Se for 3 a 2 para a Suíça, é o molde de 51. Qualquer outro resultado a favor da Suíça é uma molde de 41. Aqui são todos os empates possíveis, ou qualquer outro resultado de empate. Qual seria outro resultado de empate, feijão? Um 3x3 ou um 4x4. Aí pega essa odd aqui. E aqui é o resultado correto para a França ganhar. Lembrando que é, tem que ser exatamente isso, cara. Não, não tem margem nenhuma. Se não for, por exemplo, 3x0 para a França aqui, você errou. Você tomou um red, beleza? Também é um o mercado, mercado mais simples aí de entender. Vamos mudar de jogo aqui, porque já vai dar o, dar o horário. Esse aqui é mais, um pouquinho mais complexo de entender. Se vocês observarem aqui, está falando intervalo barra final de jogo. Ou seja, o primeiro tempo tem que acabar... Vamos pegar aqui um que acontece, que é o que é modo boa. primeiro tempo tem que acabar com a, com a Holanda ganhando, que é países baixos. E aí no segundo tempo o México tem que virar o jogo. Se isso acontecer, é o modo de 51. O que tem muita gente que se confunde aqui é que às vezes a, o países baixos, que é a Holanda, faz 1 a 0 o México empata no primeiro tempo e depois vira no segundo. Então, nesse caso aqui, é isso aqui, ó. Porque o México empatou. Então, foi empate no primeiro tempo, como acabou o primeiro tempo. Acabou empatar o primeiro tempo e o México ganhou no segundo. Então daria é essa odd. Aqui é exatamente a mesma coisa também. Se não acontecer exatamente o que está aqui, você perde a sua, sua aposta. Aqui, gols mais menos. Aqui é mais fácil de entender também. Não existe meio gol, então aqui se sair um gol no jogo, já te pago uma audi de 1.6, 1.5, 5,5. 5, 5, 5. E se for 0 a 0, né, que não vai sair nenhum gol, odds de 11, aqui tem que sair pelo menos 2 para tomar um green, aqui sai pelo menos 3 para tomar um green, aqui é pelo menos 4 para tomar um green, aqui é o contrário, aqui tem que sair menos de 1 um para tomar um green, aqui tem que sair menos de 2, aqui menos de 3, e aqui menos de 4, também é mais, mais fácil de entender. Gols, deixa eu apagar isso aqui. Gols exatos é a mesma coisa também. Se sair nenhum gol, mas é nenhum gol, é de 11. Se sair um gol, ah, se for 1 a 1 já era. Se for 0 a 0 já era, tem que ser preciso. Exato, a única que tem uma margem é essa aqui, que é 5 gols mais. E aí se for 4 a 1 ou 4 a 2 4 a 3 4x4, 4, beleza. 5 gols ou mais é green. Essa é a única que tem uma variável. As outras são exatamente o que está aqui. Tem que sair 4 gols, tem que sair um gol, dois ou três. Isso daqui, cara, eu nunca operei nesse mercado. Eu acho loteria demais, demais, demais, demais. Mas é basicamente o que tá aqui também. Quem vai fazer o primeiro gol do jogo? Aí tem essas opções aqui. Quem fizer? Tem que ser exatamente isso também. O cara que você selecionou aqui é que vai fazer o primeiro. Se ele fizer o segundo ou fizer nove gols depois, já era. Não adiantou nada. Se ele não fizer o primeiro, é red. Handicap é muito parecido com o futebol aqui. É, handicap, na verdade, aqui é muito parecido com a Cod da Vitória. Vamos ver se está batendo aqui até ou não. Não, tá diferente. Handicap significa o seguinte aqui, que você já está colocando que o México, por exemplo, está 0x0. Então, se o, México, se o México fizer ganhar o jogo... Continuando aqui, galera, deu uma pequena travadinha, mas vamos lá. Handicap. É, aqui mudou o jogo, tá? Então, a gente já tá no jogo do, da Colômbia e da Alemanha. Vamos lá, Handicap. Esse 0x0, meio gol, significa que a gente já está dando uma vantagem para a Colômbia. Então, a Colômbia já começa o jogo ganhando de 1x0, beleza? E aí, se a Colômbia ganhar o jogo, a nossa aposta é devolvida. Ou se a Colômbia perder o jogo por um gol de diferença, essa aposta ela é meio perdida. Vou dar um exemplo com valores. Se você colocou 100 reais aqui, por exemplo, a Colômbia ganhando o jogo... Você ganha 180. Agora, se você colocar o jogo, o 100, mesmo 100 reais, a Colômbia perder o jogo por dois gols de diferença ou mais, é Red. Agora, se ela perder só por 1 a 0, você recupera 50 reais. Você deixa 50 para casa e 50 volta para você. Aqui é o, é o caminho inverso, só que para a Alemanha. Então, você está falando para casa que a Alemanha já começa o jogo perdendo de 1 a 0. Se a Alemanha ganhar de um gol de diferença, a nossa aposta ela é metade ganha, então... 50, vem 150, naquele, naquele exemplo, 100 reais. Se a Alemanha ganhar de dois gols ou mais, aí vem o valor integral, que nesse caso seria 204 reais. Fechado? Se você tiver ficar com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tem meu Insta aqui na descrição também, é, me chama lá na DM que a gente troca uma ideia. Fechado? Esse mercado aqui, deixa eu só ver se vai começar, vai começar o jogo já, vamos mudar aqui de jogo. Esse mercado aqui é para o time ganhar o jogo e os dois times marcarem e esse time aqui ganhar, no caso o Uruguai. Ou seja, tem que ser pelo menos 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 4x2, 3x2. Uruguai tem que ganhar o jogo e os dois times têm que marcar. Mesma coisa aqui é a Holanda. A Holanda tem que ganhar o jogo e os dois times têm que marcar. Empate aqui tem que ser um empate com gols. Então 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Aqui é o contrário, o Uruguai tem que ganhar o jogo e não tomar gol. Então 1x0, 2x0, 3x0, por aí vai. Aqui a Holanda é a mesma coisa, tem que ganhar o jogo e não tomar gol. 1x0, 2x0, 3x0. E aqui se for um 0x0 0, dá uma odd de 10, que nesse caso aqui, se vocês observarem, vocês vão ver que a odd vai bater igual, tá vendo? 0x0 0 é a mesma coisa aqui, então os dois mercados significam a mesma coisa. Aqui que vai ser empate, vai ser 0x0. E aqui não vai ter nenhum gol no jogo, então vai ser empate, vai ser 0x0. Beleza, deixa eu fechar aqui pra gente é... A gente quer o resultado Cara, esse mercado aqui é muito parecido com o outro que eu acabei de explicar Então aqui eu tô falando que o Uruguai vai começar o jogo perdendo de 2x0 Então pra gente tomar é, ganhar o green O Uruguai tem que fazer 3x0 no caso, né? 3 gols de diferença, não precisa ser 3x0 Mas tem que ser 3 gols de diferença Aí você pega essa odd Aí aqui a regra é a mesma um, Menos 1 um, significa que o Uruguai tem que ganhar por 2 gols de diferença Aqui a Holanda já começa o jogo perdendo por 2x0, então para a gente recuperar aqui a Holanda tem que ganhar por 3x0, aqui a mesma coisa, a Holanda tem que ganhar por pelo menos 2x0, e aqui o positivo é o contrário, então eu estou falando que o Uruguai já começa o jogo ganhando por 2x0, para a 0. Pra gente tomar um red, é, o Uruguai tem que perder por 2x0 ou mais, e aqui vai, o empate eu não vou explicar porque é um pouco complexo de explicar e o vídeo já está bem longo, então eu vou pular empate. Mas eu também não recomendo é, ver o um empate aqui nesse handicap porque é muito lotérico, beleza? Muita loteria. Margem da vitória, por quanto time vai ganhar? Então, é, vamos imaginar aqui, que a gente tem uma estatística que diz que a Holanda vai, vai golear. Então se a Holanda ganhar por três gols ou mais, dá essa odd. Aqui também é exato, tá? Os outros mercados são exatos. Então, o Uruguai tem que ganhar por dois gols de diferença, da mod de 9. Se o Uruguai ganhar por um gol, mod de 4,50. Aqui a Holanda, a mesma coisa. Tudo que é exato, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que fica muito. É muito difícil de pegar. Acho que fica muita, muita loteria, beleza? Deixa eu trocar aqui o mercado que vai mudar o jogo já daqui a pouco. Cara, esses mercados aqui, ó. Vamos ver. Esses três são basicamente a mesma coisa. Eu não vou me aprofundar neles, que é perca de tempo. Perda ou perca. Perda ou perca. Fiquei na dúvida. Basicamente, vai ter que escolher aqui quem vai fazer o gol e quanto vai ser o jogo. Aqui, é, quem vai fazer o gol e quem vai, e quem vai ganhar o jogo. E aqui, quem vai ganhar e resultado exato. Loteria demais. Loteria demais. Foge desses três mercados aqui. É basicamente esses três mercados. É, time, gols, é quantos gols o time vai fazer, mesma coisa aqui, exatamente o número de gols que o time vai fazer, a única que tem variável é isso aqui, se, o time, se um time fizer 5 gols ou mais, dessas é duas odds aqui que são muito boas, muito altas esse mercado aqui é mais fácil de explicar é para o time marcar, ou seja é, aqui é a Espanha vai, vai fazer um gol no jogo, se a Espanha fizer dá maior de 1.30 México vai fazer um gol no jogo, se fizer Dá, um, dá uma Audi de, de 1.53. Se for 1x1, 2x2, esse mercado aqui é bem conhecido, né? as Bambas marcam então 2x10. E aqui é para a Espanha não fazer nenhum gol no jogo. E aqui é para o México não fazer também nenhum gol no jogo. Aqui é para o time que vai marcar primeiro o último, né? Então quem vai marcar o, último, o primeiro gol do jogo? A Espanha. Quem vai marcar o primeiro gol? O México. Se ninguém marcar, 0x0. 0, odds de 10 de novo, né? Que é o mesmo mercado. Quem vai marcar por último? A Espanha. Quem vai marcar por último? O México. Mesma coisa, também é fácil de entender. Deixa eu só ver como é que tá o tempo aqui. Ah, beleza. É, intervalo do resultado. Então, é, como vai acabar o primeiro tempo? Vai acabar com a vitória da Espanha? Vai acabar com o empate? Ou vai acabar com a vitória do México? Bem facinho de entender também. E esse aqui também é, são variáveis do primeiro tempo. Então... Primeiro tempo vai ser 1x0 para a 0 Espanha, 2x0 para a 0 Espanha, ou vai ser 0x0, 0, ou vai ser 1x1, 1, ou vai ser 1x0 para o México, ou vai ser 2x0 para o México. É, esse qualquer outro resultado aqui é basicamente sair 3 gols, se for 3 gols ou mais. Se for 2x1 para um lado, 2x1 para o outro, 3x0, 4x0 no primeiro tempo, dá green. Cara, todos esses mercados aqui é, são os mercados do futebol virtual, espero que tenha dado para dar uma clareada aí. Falei um pouco corrido para o vídeo também não ficar tão longo. Mas tudo isso também serve para o futebol real. Se você for observar um jogo do futebol real, você vai ver que tem esses mesmos mercados e dá para você trabalhar da mesma maneira. Fechado? Valeu! Aquele abraço! Não esquece de curtir o vídeo!